Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sou o borrão que fumegava, sou a cana quebrada, sou a escória da vida que por ti foi restaurada. Já dormi nas sarjetas, madrugadas tão frias, me molhava o orvalho. Hoje sou o seu carvalho, hoje sou o seu servo, Árvore de justiça, plantada junto ao ribeiro, sou o seu atalaia, Deus, sou o seu mensageiro. Envia-me a mim, ainda que manco de voz, tímido como Moisés, o chafurdado nesta caverna, como o profeta Elias, me sinto imaturo, como se sentiu Jeremias, mas se eu disser que não me lembrarei do Senhor, não falarei o Teu nome, Sua palavra me é no coração como um fogo ardente encerrado em meus ossos. Estou fadigado em contê-Lo e não posso mais. Há tanta violência, suplicam um tanto pela paz. Assim como clamou Jeremias, Deus também me torna capaz Fizeste-me um poeta, Lançaste-me neste deserto, E mataste o poeta. Pai, em nome de Jesus, Vai subir o profeta, Tira-me deste vale, Sinto-me um cadáver ambulante, Ossos secos ilustram, Os meus sonhos tão distantes. Eu nasci na hora errada, É em vão a minha jornada, esta fé estagnada, Te ver a igreja adornada, Pura, santa, imaculada, Resplandecendo toda a luz, Toda a glória de Jesus, Destituída da ambição, Alienada do dinheiro, Abundando em seu celeiro, Todo o ouro da justiça, Ofertando como primícias, Paz, amor e devoção Com um humilde coração Tendo o perfume de Cristo Como prioridade a salvação Irmão amando mais o irmão Fazendo-o de todo o coração Reconhecendo ser um pecador Clamando a Deus pelo perdão Sempre pronto a perdoar Fugindo da cuscupiscência O dia a miúde, suplicando por clemência, esvaindo todo orgulho, anulando a vaidade, adorando a Ti, ó Deus querido, em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, eu me humilho aos Teus pés, hoje busco a Sua face e Te peço por perdão não somente para mim, mas também por nossa nação. Lembra da Tua palavra, ó meu Deus, se de esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ah, Jesus querido, Tu és o Deus vivo, o fogo consumidor Ouça o meu clamor, sobretudo és o Senhor Quero ser flecha certeira, apontada por Tuas mãos Com a minha voz alviçareira, Alcançar os cidadãos e no poder da Tua unção Impactar essa nação Ó, oh, se fendesses os céus e descesse se o monte estremece em diante da tua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazer notório o teu nome aos teus adversários, fazer com que as nações tremam na tua presença. O nosso povo se perdeu, somos piores do que o ateu, cada qual forja o seu ídolo e adora a sua imagem. Inventaram mais um santo, mas, no entanto, a nação está aos prantos. Já não há dignidade, só violência e falsidade. Até mesmo muitos dos cristãos que nós temos por irmãos, arrefeceram em sua fé, acreditam no que querem, mas não querem compromisso. Vejo servos tão omissos, buscam apenas o tesouro e se enganam com este ouro que corrompem o coração. Esqueceram que foi o Teu sangue que nos trouxe a salvação, resgatando a maldição. O Senhor está voltando, mas estão poucos se importando. Há tão poucos que se importam. Vai ter tantos lamentando. Pai, ajuda-me, Senhor. Sei que somos pecadores, mas derrama o Teu amor. Lembra-te das Tuas misericórdias, elas são a razão de não sermos consumidos e dura de eternidade a eternidade. Santifica-nos na Tua Palavra, pois a Tua Palavra é a verdade.